Olá! A fase final de um processo é a mais esperada, até porque a partir daí começa o cumprimento da sentença. E em muitos casos, o desafio é fazer com que a dívida seja paga. É justamente sobre isso que vamos falar com a doutora em Direito das Relações Sociais, advogada e professora Carla Patrícia Souza. Doutora Carla, bem-vinda, muito obrigada por participar conosco. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui para debater sobre tema tão importante para todos nós. Doutora Carla, ter uma decisão judicial, uma sentença, significa tudo ou não? Não, é apenas é, uma fase do processo que chega ao fim. É, nós chamamos no processo do trabalho, fase de conhecimento e a fase de execução. Então, quando nós recebemos uma sentença, onde tem obrigações para cumprir, e podem ser obrigações tanto de fazer, quanto de dar, por exemplo, quando uma empresa é condenada a assinar a carteira de trabalho do trabalhador, quando uma empresa é condenada a entregar as guias para que este trabalhador possa se habilitar no Programa do Seguro Desemprego, são exemplos de obrigações de fazer, que a empresa deve fazer. E as obrigações que nós chamamos né, comumente de obrigações de dar é aquela obrigação de pagar determinado valor. Um exemplo, pagar verbas rescisórias que são Aviso prévio, férias, décimo terceiro, pagar horas extras, pagar uma indenização por dano moral. Então, quando recebemos uma sentença, nós podemos ter tanto obrigações de dar, como obrigações de fazer. E aí começa a fase de execução. É a fase onde a, nós temos a, a intimação né, do devedor para pagar a dívida ou garantir a execução. Agora, esse ponto é muito importante, fazer com que o devedor pague a sua dívida. Agora, esse é um desafio grande? Sim, é o maior desafio, eu posso dizer, na Justiça do Trabalho, porque nós estamos falando da fase que é mais é, tormentosa, é a fase mais dolorosa para aquele que que tem a receber, no caso o credor, o trabalhador então é, muitas vezes o trabalhador tem a sensação de que ele ganhou, ele ganha mas não recebe ou não vai receber diante da, do caminho da execução porque nós precisamos também lembrar que quando sai a sentença aquele que perde, o vencido né, ele também pode recorrer para o tribunal, porque também temos as fases de recurso, que são fases também que antecedem a fase de execução. Mas nós temos hoje no Brasil um grande número de processos em execução. Em todo o Brasil, dados né, do CNJ é, colocam aí milhares, milhões de processos na fase de execução. E isso é muito difícil para o trabalhador entender muitas vezes que ele tem uma sentença que reconhece o direito, ou seja, que condena, que manda pagar, mas ele não recebe. Ou demora né, anos até para receber. Agora falando de execução, quais são todos esses caminhos, até para ficar bem fácil para ter esse entendimento? Tá, Então veja só, é, é muito importante lembrar que com a reforma trabalhista, nós tivemos uma alteração no início da execução. Né? Nós, antes da reforma trabalhista, a execução, ela corria, né, prosseguia de ofício pelo juízo. Ou seja, o juízo poderia praticar os atos. Com a reforma trabalhista, a parte que está acompanhada de advogado, ela deve movimentar a fase de execução. Então, aumenta a responsabilidade para a advocacia também provocar o juízo né, para as investigações que devem ser feitas para investigar o patrimônio do devedor. Então, nós temos aí várias ferramentas à disposição do judiciário que, ou muitas vezes de ofício, os juízes fazem, mas cabe também à advocacia se atentar para requerer, para movimentar, né, para provocar o judiciário. Exemplo, é, as obrigações de pagar, é, nós temos na lei uma, uma relação, vamos dizer assim. Qual é a prioridade no pagamento? Dinheiro. Esse é o item 1, ou seja, aquele que deve pagar, deve pagar em dinheiro. Então, nós temos a ferramenta principal da execução de uso do Poder Judiciário, que é a ferramenta que busca dinheiro nas contas dos devedores. É o que nós chamamos de base em jude. É o convênio com o Banco Central em que os juízes é, eles rastreiam em todo o sistema bancário dinheiro e Encontrando valores, bloqueia-se o valor até o limite da execução. Então essa é a ferramenta mais importante à disposição do judiciário. É esse convênio com o Banco Central. Então rastreando a conta, encontrando valores, a execução está garantida. Esse é o cenário ideal. Esse é o melhor cenário. Mas infelizmente... Nem sempre é essa realidade que nós temos. Doutora Carla, nós chegamos no ponto onde é a pesquisa patrimonial, que é exato, esse o ponto. Exato. Como ela é feita? Na justiça trabalhista é feita? Sim, veja só, a ferramenta né, do jude é a mais importante, é a principal. Mas consideremos que essa empresa, esse devedor, o executado, não tem dinheiro em contas ou direciona o dinheiro da empresa para contas de terceiros. Na sequência dessa ferramenta Bacen, que nós chamamos, nós temos também outras ferramentas, como Renajude, que vai pesquisar se há veículos em nome da empresa. Nós temos também a ferramenta que, junto com os cartórios de registros de imóveis, é possível rastrear imóveis em nome dos executados. Doutora Carla, quando essa pesquisa é feita, várias ferramentas são utilizadas, servidores da justiça trabalhista fazem muito bem esse papel. Agora, é quando nada é encontrado? É, infelizmente, é uma realidade com que a nossa justiça ela também se depara. Né? Apesar de todo um movimento que nós temos, né? dessas ferramentas em prol do Judiciário Trabalhista. E aqui eu quero deixar claro é, o dinamismo disso, né, da, da nossa Justiça do Trabalho, nesse ponto. Né, é, em comparação com outros ramos do, do Judiciário, nós temos aí a Justiça do Trabalho é, com uma celeridade é, digna da natureza alimentar desse crédito. Né, dos trabalhadores, porque aquele que tem algo a receber da Justiça do Trabalho, eu gosto sempre de repetir, nós estamos lidando com direitos sociais, nós estamos lidando com verbas de natureza alimentar, então tem que ser rápido, celere, dinâmico. Então o Judiciário Trabalhista tem essas ferramentas e são utilizadas. Mas infelizmente nós temos realidades onde essas pesquisas mais comuns são feitas e nada é encontrado. E aí cabe a é, advocacia, muito mais agora, né, depois da Lei 13.467, a buscar outras ferramentas que também estão acessíveis à própria parte. Exemplo, é, buscar nas redes sociais. As redes sociais também se mostram uma ferramenta eficaz, muitas vezes as redes sociais mostram que o executado é, ostenta bens, ostenta condições de pagar a dívida, então é possível utilizar as informações das redes sociais em prol do credor e pedir investigações ao juízo. É possível muitas vezes descobrir que aquele executado está em outro ramo de atividade ou funcionando é, em nome de parentes próximos. Então é possível né, e é dever também da parte, né, da parte interessada, buscar e levar informações para o juízo. Doutora, para a gente encerrar, houve a pesquisa patrimonial, Sim. nenhum bem foi encontrado, o advogado tem que estar atento ao processo. Existe um prazo máximo para que ele possa motivar, para que o juiz faça uma nova pesquisa, uma nova busca? Exato. Hoje em dia nós temos também, por força da reforma trabalhista, a figura da prescrição intercorrente. Então, quando se faz todas as pesquisas e nada é encontrado, aqui no nosso tribunal nós estamos tendo um padrão de procedimento que intima o credor, no caso intima a parte interessada para informar ao juízo novas diretrizes para satisfação dessa execução e coloca-se um prazo e coloca-se também uma penalidade termos de né, uma forma de dizer, se não cumprir, se não informar novas diretrizes, o processo vai para o arquivo provisório e após este prazo, começa-se a contar o prazo da prescrição intercorrente, que é de dois anos. Então, nós temos que, a advocacia deve estar muito diligente para que, se não há outros caminhos e se não há outro meio, a não ser o arquivo provisório, que a advocacia se atente para que antes do prazo do término, né, desse período do arquivo provisório, que refaça as investigações. Porque é possível. Todas as investigações que já foram feitas há dois anos atrás, três anos atrás, que tiveram resultado negativo, pode ter mudança no estado do executado, então nós podemos e devemos movimentar sempre o processo, sempre. Dra Carla, muito obrigada por participar conosco, por nos passar tantas informações, muito obrigada por participar. Eu que agradeço e eu queria finalizar com uma frase de um juiz do tribunal da terceira região, é, Antônio Álvares da Silva, ele diz assim que os pilares de um Estado Democrático de Direito, ele passa pelo acesso à Justiça, o desenvolvimento rápido e seguro das ações e a execução efetiva. Ou seja, o cidadão precisa ter a sensação, a realidade de que aquela sentença foi cumprida. Para o bem de toda a Justiça. Muito, Muito obrigada. obrigada. Hoje nós falamos sobre execução e pesquisa patrimonial.